Fala rapaziada, é, depois de um tempo aí afastado dos gameplays, eu estou tentando arrumar aqui um espaço para gravar melhor para vocês A gente volta aqui com o jogo da Level Up, eu não estou vendo muita gente divulgar ele É um card game, Rex né? o nome dele, eu acho que ele não tem muito tempo de lançamento pelo que eu andei pesquisando pelo menos e, e também ele está na versão beta né? É, eu fiz aqui apenas um tutorial então, antes dessa tela que vocês estão vendo aqui, a gente tem só a criação da, da raça. Você cria tipo um campeão para te representar e você faz um pequeno tutorial mostrando porque ele tem algumas coisinhas um pouquinho diferentes dos outros card games. É, eu não vou começar desafiando ninguém, eu vou jogar com, com o próprio computador só para mostrar para vocês o jogo mesmo. A intenção aqui é só dar um, um primeiras impressões e se a gente tiver a resposta aí dos 50 views. A gente volta a fazer vídeo com um deck mais elaborado, que a gente vai dar uma lidazinha aqui e tal, montar uma coisa legal. Então vamos aqui pro basicão mesmo. Selecionar seu deck, eu só tenho um mano que é o que eu falei que a gente começa criando esse herói. Vamos lá, ver que bicho dá aqui. Pronto, o oponente vai começar Distribuição de cards normal é, Vocês podem ver que saiu aqui um fragmento de safira e de diamante Se você optar pelo muligão, vai receber uma nova mão de cards é, Eu vou manter minha mão Aqui a gente tem os recursos é, Não é só um tipo, nesse caso aqui você tem vários recursos Como se fosse manas, né, no Magic, para quem jogou E aqui são os cards, cada um com um Agora vamos lá, fase principal, eu vou, eu tô vendo aqui que minhas cartas têm uma necessidade, eu vou baixar logo essa necessidade e depois eu explico a vocês aqui. Passar a prioridade, não sei que diabo é isso. Essa parte de fase aqui é um pouquinho complicado Fase final, oxê. Passar prioridade. Eu não sei por que aqui houve aqui, eu quero baixar meu fragmento. Ó, primeira fase, fase principal: baixa o diamante, é... Paraná. treinador de escudaria. Quando outra unidade com custo é igual ou maior, essa unidade entre em jogo, muito bom. Isso aqui então ela custa um, como vocês podem ver aqui em cima. Ela é uma tropa um humano, o e ela tem um de ataque e de defesa. Nada fora do normal. Vou usar ela, minha mana, meu recurso está aqui E ela exigia aqui na lateral, não pude mostrar a vocês, ó, Um diamante Se ela exigisse, por um exemplo, um rubi, eu não poderia baixar ela, correto? Então, pá, pá, pá, vamos pra frente Vamos pro fim do turno eu não posso, Como eu baixei agora a carta, eu não posso usar ela Uh, o cara baixou um aqui também Ele tá com uma uh, Baixou um diamante E outro recurso lá já veio com um... Já veio com a roubalheira aqui ó. <risos> Cause um de dano ao campeão Alvo e receba um de vida Que ladrão isso aqui véi. Caraca Mas eu só acho que ele não tem ataque o Ataque dele é zero É, vamos lá, sou eu, vou jogar aqui uma hum? primeira fase principal Eu estou meio perdido ainda com essa fase Aqui a gente baixa aqui Não sei porque ele não está deixando eu baixar esse fragmento Ganhe carga, recurso, fragmento safira Eu estou jogando ele, ele não está indo Essa parte de fase, sinceramente, eu não, não aprendi ainda muito bem com isso aqui. Não vai ser não. Agora que é minha vez, eu vamos ver que vou baixar um trambolho desse. Agora eu tenho duas. E aqui eu tenho uma carta de dois. Eu tenho duas cartas, na verdade, de dois. Eu tenho quando as cartas bloquear? ele recebe mais dois, mais dois. Ou seja, vira três. 3, 3. E voo. o voo é muito bom, porque só tropas com voo né? Quando o Benjamin causa dano a um campeão adversário Olhe os três meios cards do seu deck Coloque um humano que houver entre eles na sua mão Embaralhe a chance do seu deck Não, isso aqui não é nem terá Aqui eu quero mais isso aqui Vamos para fazer ataque, eu já posso atacar Como ele não tem carta nenhuma para... Bloquear, vamos tirar esse ponto de vida que ele ganhou aqui. Eu vou tentar ser rápido na jogatina para o gameplay não ficar longo. Partidas de card geralmente demoram muito. E eu não queria que o gameplay ficasse longo. Agora é a vez dele vai baixar recurso. Baixou outro recurso ali. E para a fase principal. Aqui é no caso da fase dele. Por isso que eu estou me batendo. Quando o cara morrer, transforma numa uma pilha de ossos e coloque-as em jogo. Que viadade. Vamos lá. Deixa o cara entrar no jogo aí. Ó, nós temos outro guerreiro aqui. Como ele tem uma habilidade legal, eu não vou botar ele. Se caso, o meu outro... Vamos baixar um recurso. Agora a gente tem três. Conflito interno seria para uma carta melhor. Não vou gastar agora. Vamos baixar o voo. E vamos baixar... E vamos baixar esse aqui. Deixar as duas Ele pode me bloquear Com um de ataque Então eu vou atacar Com um o cão, cão de guarda O cão de guarda Consegue E não vai matar a carta dele Se ele me bloquear Ah, ele bloqueou Imaginei Aqui tem coisas legais, é, um é como se ele usasse o herói na frente do meu ataque. Só que ninguém vai matar ninguém aí. É briga de, de virgem. Só fui para mostrar a vocês né? esse recurso do jogo. As cartas se recuperam, cada turno. Ela tá juntando muito recurso Daqui a pouco já vem com uma carta pesada aí tem que ficar ligado é, Vamos ver aqui Vamos jogar isso aqui 4 não, vale, não sei se vale a pena jogar conflito interno O que que eu vou fazer? 1, 2, 3, 4 de dano só Uma carta tosca dessa Eu não vou arriscar não Vou a fase de ataque eu Vou atacar só com quem consegue Suporta, ele vai bloquear uma Então as outras duas vão passar O importante é que ninguém vai matar o esqueleto dele Então a habilidade não vai ativar Ele bloqueou uma Mas duas vão passar Pronto, show de bola é... Bravura A unidade de alvo muito bom é, Paladino justo Quando você ganha vida, esse é muito bom E voo Ótimo, ótimo, ótimo, ótimo Quando você ganha a vida, esse é recebe um por um Acho que agora Uh, ainda tem energia Então Não posso baixar não? não? Não posso não Vamos para o fim do turno É meio estranho esse, Essa habilidade de buscar no deck Base de ataque Ah, ele vai me atacar agora só que agora eu não posso. Se eu bloquear eu vou matar a minha carta, então eu não vou fazer isso. Vou deixar ele bater. <risos> Bateu né? Flamengo. Oxe, eu pedi Lorde. Ah, Lady Elizabeth, não sei porque ver isso. Vamos ver se sábio aqui. Esse card recebe mais um mais um nesse turno. Vai virar 2-1. Um. Ah, nada demais não. É... Vamos ver aqui o que é que a gente pode fazer, cara. Chegou a carta. Vamos jogar mais uma Safina para ter 5. Que carta é essa de 5 que tropa? Quando esse card entrar em jogo, revele os primeiros 10 cards do seu deck para cada humano revelado Desta maneira ele recebe 2 mais 2, coloca os cards revelados no seu deck Vamos ver que bicho dá isso aqui Provavelmente Cada humano que sair no, no, no coisa aqui É um humano 1 2 3 4 Ok Ok Oh, a carta ficou poderosa Já desci com 5 Tem o um nível aqui, ó Vamos criar Vou colocar no voador A habilidade mudou aqui, né? Cria um elite adamantino Nem sabia que tinha essa onda Vamos pra fase de ataque É, eu vou atacar com todos Olha ali, ó, um. um Vou atacar com esse, esse, esse Ele vai bloquear um, os outros dois vão bater Ah não, ele está exausto Não vai poder bloquear ninguém não Quando a carta está virada, ela está exausta Já foi usada, ela não pode Não pode bloquear mais Então vai passar tudo Cards revelados Dois diamantes, tropa, ok. Inspirar, quando outra unidade com custo entrar em jogo. Determinação, oh. Aceito. Ir para o fim do turno. Vamos ver o que, é que esse rapaz vai fazer aqui agora. As tropas recebem menos um, menos um nesse turno. Ah, safado! Fazer o que? A ah, teste é dele. Ele não vai fazer nada nesse turno. Deixa eu é pro próximo. Vamos ver o que é que vai vir para mim aqui. Tem uns 5, né? Então eu vou baixar. 1... Um. Dois. Vamos tribuchar esse cara Já que ele quer sacanear Eu também não tenho mais mano, já usei tudo Fase de ataque Vamos usar todos que ele não pode bloquear então, Só essa porra vai bloquear isso aqui Se ele for inteligente né? Vamos ver o que, é que ele vai fazer Ah não, bloqueou meu cachorrinho eu não vi isso ainda, isso é uma carta muito fraca Pode bloquear muito forte Eu Ainda não, não testei isso O bichinho chega e ficou tonto Eu vou querer Querer outro guarda desse aqui, inspirar Inspira o rapaz aí Aceito sim Essa carta voar Muito bom isso Carta barata aqui. Hein? A unidade de alvo recebe menos um, menos um, compra um cara. Que viagem. Causa um de dano ao campeão e receba um de vida. Tá pelando Acho que agora dá pra gente finalizar esse combate aqui. Bravura. Unidade de alvo recebe mais um, mais um. Nem queria, né, cara? É... Vamos baixar isso aqui. Essa aqui. A gente tem mais cinco, né? Vamos baixar mais isso aqui. Ah é, uma coisa ou outra. Não, então vou baixar esse. Vou baixar aqui esse carinha. Caraca, não pode fazer as duas coisas. Não, não, aqui ele fez as duas coisas. Aceita. Tá. 4 Qual é o caso desse paladino? Ah, eu preciso de dois diamantes É isso que vocês tem que ver aqui, ó São dois diamantes para poder baixar ele, eu não tenho Por isso que ele não tá indo Vamos pra fase de ataque É, bicho, agora segura a bomba aí, ó Toi, toi, toin Só para esculhambar mesmo Toma essa fuselada aí, ó Ponto negativo caralho. <risos> ah, uma porrada. É, ele podia ter algum. Ah, ele... ah, responder minha pergunta. Ele bloqueou minha carta mais forte. Ele bloqueou minha carta mais forte pra.. ficou de dano. Sobreviveu ainda. Que cara safado, velho. Mas respondeu minha pergunta. O que é que esse cara tá jogando? Essa tropa não pode bloquear É uma tropa normal 5x5 Você vai tomar um... Vou lhe dar um a zero aí E essa aqui dele é o okay. quê? Não pode atacar, só não pode bloquear Atenção, eles é caíram um guerreiro de ossos Ah, depois a pilha de ossos Só que ele vai ter uma surpresinha Ah, essa aqui não só, só pode atacar né Então, nem preciso me preocupar com ela não é, eu tenho 5, posso usar, só para garantir Vou botar essa aqui Oxê, ah, tá no limite, né Tem esse limite de cards aqui Como ele não pode bloquear Ninguém pode bloquear aí Toma aí a bordoada Segura aí meu filho. Agora eu quero ver tu impedir tanto dano. Nem que tem a magia de qualquer porra. Fui. Bom pessoal, vitória. É, mesmo sendo computador, deu pra ter uma base de como o jogo funciona. É a primeira vez que eu tô jogando, só fiz o tutorial mesmo. Então as dificuldades que eu tive, vocês podem passar também. É, espero que tenha pelo menos passado uma base do jogo pra vocês. Eu gosto desses card games. É, então acho chuvada já tem um convite social aqui vamos mostrar para vocês que eu nem sei o que é isso aqui tô vendo um pedido ali mas fechar mensagem tem a mensagem ah, bababá start a trial, bababá nada demais não é... espero que vocês tenham gostado e vamos até a próxima. Lembrando que eu estou arrumando aqui um canto melhor para voltar com os gameplays. Espero em breve estar tá ajudando o Bonome aí nessa maratona. Que a gente está tentando trazer pelo menos um gameplay por semana. E vamos nessa. É... Força nas neles pessoal. Até a próxima.